Salve, salve galerinha, beleza? Samba o e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí a como criar legendas automáticas para o vídeo de vocês em menos de um minuto e de graça. Então vamos lá para o vídeo. Meu aplicativo que nós vamos usar aí é o CapCut. Abrindo aí o CapCut, eu já tô com o programa aberto, né? Eu fiz um vídeo recentemente aí, mostrando sobre ele, então dá uma passada lá, beleza? É, clica aqui em Começa a Criar, é, depois vocês pegam o áudio ou o vídeo que vocês querem legendar, vocês arrastam pro programa, e depois coloca aqui. E agora vocês clicam aqui em Texto e clicam aqui, ó, Legendas Automático. Aqui vocês selecionam Português Brasil e clica em Criar. Aí vai aparecer isso daqui, vocês esperam um pouquinho e pronto. Esse áudio aqui é para criar a legenda automática. Se eu ajudei você, deixe um like, se inscreva no canal. E é isso aí. Muito obrigado. Aí depois se vocês quiserem é, editar um por um ou aplicar todos os o mesmo estilo, vai estar tá aplicado aqui. Ó. Se você quiser editar um por um, né? Mudar a fonte para cada um, é vocês editam aqui e vai mudando a fonte tudo. Agora se vocês quiserem aplicar o mesmo efeito para todos, vocês clicam aqui ó, aplicar a tudo. E vocês vai mudando a fonte, um bocado de coisa aqui que tem é, fonte, cor, estilo, tudo. Então, é isso aí. É, se você gostou, deixa o like aí, né? Só pra dar aquela forcinha no canal, né? É, foi um tutorial bem rápido, porque não tem muito segredo, não vou ficar enrolando vocês. E é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!